Diagnósticos psíquicos Teleminese Diagnóstico à distância Tele, do grego tele, longe, ou ao longe. Minese, do grego ou mai tipo ou condição de memória. Para este tipo de trabalho, o médium poderá deslocar-se em desdobramento até o local de atendimento ou o espírito do paciente poderá ser desdobrado, deslocado e incorporado em um médium. Em um processo de atendimento à distância, as duas técnicas poderão ser utilizadas.